E aí, meus tudo tranquilo? Eu sou o Miguel Silva, você tá no canal do Miguel 208. Dessa vez a gente vai falar de volta às aulas. Pra mim tá tudo diferente, porque eu, nos últimos dois anos eu estudei numa escola que fica em frente à minha casa. Era só atravessar a rua e pronto, já chegou. Agora eu passei pro primeiro ano, eu tive que mudar de escola. A escola que eu tô estudando agora é... 5 de julho, ela fica um pouquinho longe, mas só que eu gosto de ir lá. Eu vou de carro. É então, um carro cinza. Primeira vez que eu estudo de manhã, mas eu já me acostumei. Só dormir cedo, aí, aí acorda cedo. Tem uma pessoa que tá estudando lá comigo, é a Mariane. Ela era da minha outra turma, mas ela, agora ela foi pra essa. Então eu tô resolvendo cuidar dela, eu tô protegendo ela pra lá. Ficar com medo, né? O que eu mais gosto é brincar quando vem a recriação. Gosto de estudar que eu posso aprender coisas novas. A importância das, das crianças que, que vão para a escola brincar na recriação, Porque tem algumas que só vai para a escola para brincar, que às vezes não tem nada para fazer em casa. Aí ela vai para a escola para brincar na recriação. Eu não faço isso, eu vou lá porque eu quero aprender. Você tem que comer muito tangu pra isso. Amiguinhos, esse é o fim de mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e te espero aqui semana que vem. Falou!